Vamos lá agora, galera, mais um Mão na Massa. E hoje com a Trey, que é parceiro nosso aqui do canal, mas eu quero mostrar para você como é que a gente tem balizado em uma das nossas operações para fazer tá? seleção de produtos para publicidade, seleção de produtos importantes em cada canal, tá certo? Então eu não tenho um relatório aqui nesse caso, nesse relatório que eu vou mostrar para vocês por anúncio, mas a gente começa a entender a importância dos produtos. Tá? Então você vem aqui em produtos, se desce pouquinho, Relatórios. Você vai cair nesta tela. Nessa tela, clique em produtos mais vendidos. E aí você vai cair nesta tela aqui. Eu já deixei ela filtrada por Mercado Livre, mas você pode fazer um filtro aqui por período. Então aqui você seleciona o período que você deseja. Você pode comparar com o período anterior, isso é legal, porque se você selecionar 30 dias, ele vai comparar com mais 30 dias para trás. E ele vai te mostrar qual foi o crescimento tá, desse produto. É, se ele está crescendo ou se ele está diminuindo, e você já vai saber o quanto que você vendeu no mês anterior, é bem bacana. Aqui você seleciona o canal de venda, tem uma particularidade só na B2W, que você tem que selecionar cada uma das marcas de forma separada e ir somando, tá? Mas aqui dá um, um relatório bem legal. Nesse caso aqui, está comparado ao período anterior, você pode filtrar por região, tá bom? Quando a gente fala em construção de frete, isso aqui pode te ajudar. Deixa eu ver se eu vendo, né? Quais produtos que eu mais vendo para o Nordeste, que ali eu preciso ter um preço melhor, o que que está acontecendo, tá bom? Pedidos, aí você vai deixar como venda. Marca, eu não uso, tá? Eu filtro realmente o total. Ele te dá os 100 mais vendidos. Ele deixa você exportar um relatório em Excel, tá? Ou em PDF. Em Excel é bacana, porque você tem a possibilidade de deixar ele ordenado igual tá aqui, por importância de faturamento e da curva de vendas vai sair a tua curva A de produtos, que são os produtos que somados os faturamentos, de que mais faturou para o que menos faturou, você vai chegar em 80% do seu faturamento. Então aqui ele traz o nome do produto, a quantidade vendida no período anterior, o valor, o preço médio, e aqui a quantidade desse período que você pediu, com o valor vendido nesse período, com o preço médio da venda. tá? Isso aqui é legal também para você entender se o ticket médio subiu, diminuiu, aumentou, o que pode ter acontecido. Nesse caso, eu filtrei Mercado Livre. Se você filtrar Magazine Luiza, ele traz Magazine Luiza. Se você filtrar B2W, você tem que filtrar cada uma das marcas. Aqui eu filtrei só americanas nessa conta especificamente. Nesse aqui já é legal. Você consegue ver no Magazine Luiza que eu tenho o primeiro item, tá? que foi o meu, meu item mais vendido no período anterior, que é o de comparação. Com o período que eu selecionei, ele vendeu uma unidade a menos. Só que meu ticket Médio subiu, então eu tive quase o mesmo valor de venda. Tá? Subiu ali um pouquinho, né? reais por unidade vendida. Então eu acabei tendo quase o mesmo valor da venda. Tá certo? Então esse relatório ele é muito importante. Coloca aí para mim se você usa, se você já conhecia, se você conseguiu entender o poder de usar essa informação. Vou embora, e vambora, embora e-commerce, integração com loja virtual, marketplace,